Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma correção do Quiz MPP. Esse é mais um quadro que nós criamos aqui no Matemática para Passar para interagir com vocês. Para participar do nosso quiz é muito fácil. Basta seguir. É isso aí. Como assim, Marcão, seguir? Siga-nos nas nossas redes sociais. Você vai ficar por dentro da programação do quiz né, e de todas as nossas aulas aqui no canal, no, aqui no nosso canal no YouTube, beleza? Então é só seguir, tá? Siga-nos para você ficar por dentro de tudo, tudão, tudão, tudão. Agora, vamos lá, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora, raciocínio sequencial como você nunca viu. Vamos lá, vamos corrigir o quiz MPP. Primeira coisa que você tem que fazer na questão é interpretar. Então, primeira coisa que nós ensinamos no nosso curso TRIA de MPP, que eu vou mostrar para você daqui a pouco, é isso. Nós ensinamos o aluno a interpretar. E, para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250.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 Do estado escrito diversas vezes em sequência. Aí todo mundo está vendo aqui, ó. Sergipe, Sergipe, Sergipe e assim sucessivamente. A milésima letra dessa faixa é. Então vamos lá, família linda. Analisando a questão. Essa é uma questão de raciocínio sequencial. Né? Ficou muito claro isso para gente. Olha lá a sequência. Né? Sergipe, Sergipe. Então, há uma repetição ali da palavra Sergipe. Né? Patenteamos aí né, como questãozinha de ciclos. Né? Uma questão de raciocínio sequencial sobre ciclos. Por que ciclos? Por causa da ideia de repetição. E ele está querendo saber o que na questão? Ele está querendo saber, ele está pedindo né a milésima letra. Então, beleza. Já interpretei. Já analisei. Qual é o próximo passo? Resolver. Para resolver, entre em cena a segunda técnica do método. Que é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você replicar esse processo dentro do curso, né? estudar, revisar e exercitar, você acaba memorizando né? os comandos. Então, nós vamos resolver essa questão em três passos. Eu vou te passar aqui um bizu, né? uma malandragem, né? em três passos. Ó. Primeiro passo, encontrar o tamanho do ciclo. Segundo passo, você vai fazer uma continha. Você vai pegar a posição que ele está pedindo e vai dividir pelo tamanho do ciclo. E o terceiro e último passo, né, você vai escrever a palavra resposta. Aí, olha que legal, o resto vai te dar o quê? A resposta. Então, vamos lá, sem titubear, ó mil dividido por quanto? Já fui direto, né? <risos> vamos lá, vamos seguir aqui o processo, né? Já atropelei aqui a questão. Primeiro passo, achar o tamanho do ciclo. Não seja um aluno agoniado, igual o tio Marcão. Né? Cumpra ali o processo. Então, primeiro passo, tamanho do ciclo. Então, está se repetindo de quanto em quanto. Aí eu vou analisar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Então, está se repetindo de 7 em 7 Então, já sei que o tamanho do ciclo é 7 Legal Próximo passo Agora sim, ó, faz a continha Vou pegar aqui a posição, que é 1.000 E vou dividir pelo tamanho do ciclo Ó só cumprir ali o processo. 10 dividido por 7 vai dar 1 vezes 7, 7 para 10. Está faltando 3. Abaixo 0. 30 dividido por 7 vai dar 4. 4 vezes 7, 28 para 30. Está faltando 2. Abaixo 0. 20 dividido por 7 vai dar 2. 2 vezes 7, 14. Para 20 falta 6. Então o resto é 6. Aí, o que, que eu falei para você no terceiro passo? O resto vai te dar o quê? A resposta. Então, qual foi o resto? Seis. Então, significa que é a sexta letra do ciclo. Qual é a sexta letra do ciclo? Eu vou contar aqui. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, a sexta letra seria a letra P. Então, o P é a resposta. Gabarito, letra E. Gostaram? Curtiram aí o macete? Então, se você quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, que vão te levar para um outro nível, um nível matricule-se agora mesmo no nosso curso TRIAD MPP. Esse é o melhor curso do Matemática para Passar, e com um único investimento você vai poder estudar para vários concursos acabou, né acabou aquela coisa de você, pô, saiu um edital você vai lá compra um curso de raciocínio lógico saiu outro, matemática outro, financeira então aqui não funciona aqui não funciona isso, aqui você já tem tudo dentro de um pacote só você já vai ter tudo olha o que nós oferecemos você vai levar um curso completo de matemática básica, um curso completo de matemática, com toda a matemática do ensino médio fundamental, um curso completo de raciocínio lógico, um curso completo de matemática financeira, um curso completo de estatística, e, cara, o principal, rota de estudos personalizada. Que parada é essa? Aluno Triadio tem acesso a um grupo do WhatsApp, a um grupo exclusivo no WhatsApp, é uma comunidade, onde nessa comunidade, nossa equipe, né, eu, Renato, e toda a nossa equipe, montamos uma rota de estudos personalizada para você. Pô, Marcão, é muita aula, pô, como é que eu vou estudar isso tudo? No grupo do WhatsApp, você vai mandar o edital e a gente vai botar ali, ó, só o filé, só o que interessa para você. Então, essa é a cereja do bolo. A aluno tríade tem um diferencial, que é o quê? A rota de estudos personalizada. E, Marcão, tô com dúvida. Suporte tira a dúvida do aluno. Ou seja, toda aula tem um suporte. Toda aula, né? abaixo da aula, tem lá um suporte para você. Então, você não está sozinho. E se parássemos aqui, né, já seria o melhor curso do Brasil, né? Mas olha só, sete bônus exclusivos. Bônus 1, um, curso de raciocínio lógico para o SESP. Curso de matemática para o SESP. Bônus 3, raciocínio lógico analítico. Bônus 4, todos os cursos de exercícios do site, das principais bancas. 20 simulados, 30 simulados. E mais 10 e-books com 833 questões. Então, é continha, né? Continha de padaria. Né? Se somarmos aqui todos esses valores, tudão, só você somar, ó. somarmos aqui tudo que nós oferecemos, seu curso sairá por mais de 4 mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas 12 de 72,09 é isso aí tá você está levando dois anos de acesso pelo preço de um tá legal ainda tem essa surpresa dois anos de acesso pelo preço de um legal então se você for pensar né é a metade que você está pagando está levando dois anos né e se você comprar à vista né você vai pagar meia 97. Vai ter ainda um descontinho O Júnior está colocando aí na descrição do vídeo O link do nosso curso Triad Esse ano teremos vários concursos, várias oportunidades E você com esse curso vai decolar Beleza? Hoje à noite temos a mais uma aula Mais uma live aqui ao vivo né Nossa aula de terça e você, como sempre, é o nosso convidado. Às 20 horas, temos um encontro marcado aqui. Tá ah, Marcão, vou começar agora, hoje. Então, às 20 horas, juntão, aqui na live. Beleza? Um abraço, tamo junto. E se você comprar o curso, te espero lá nas aulas. Matemática aqui, ó, pra passar. Valeu, tamo junto.